Salve! Cheguei! Ah. Nem atrasei hoje, nem atrasei. Não comece, não atrasei, não atrasei, não atrasei. Tava esperando meu almoço. Tava esperando meu almoço. A Lorena tava... Tava cozinhando hoje, ela fez frango com batata. E aí demorou um pouco mais pra chegar do que, do que o esperado. Mas tô bem, tô alimentado. Hoje vai ser uma boa live. Hoje vai ser uma boa live. E aí? Nossa, eu precisava dormir. Tava foda. Ontem eu tinha. Mano, ontem eu quase não abri live de tão cansado que eu tava. Não sei explicar. Hoje eu tô, mano, tranquilão. Tô pensando, eu tô preocupado com umas coisas. É... talvez te... talvez semana que vem não, não dê para ter live alguns dias tá tô tendo que correr tô... vou ter que correr com muita coisa essa essa época é foda então talvez é... hoje a gente tem uma... uma das últimas lives cumpridonas, assim mas chegamos em outubro tem que tem que focar tem que focar em algumas coisas. Tá chegando. Mas depois que tiver tudo nos três a gente volta ao normal. É coisa, mano, de uma semaninha. Na real eu não sei quantos dias, eu tenho que ver. Eu vou tentar streamar o máximo que eu puder, mas eu não sei o quanto eu vou poder. Vai ter truque fantasma hoje? Podia ter, né? Talvez de madrugada. Eu não sei quanto tempo tem ainda do, do Obscure, mas quando zerar, se ainda tiver tempo de madrugada, eu jogo. Ou não, não sei. Vamos ver. <risos> Para de me chamar de papai, caralho. Para com essa porra. Eu não sou o pai de vocês. Vão se tratar. Mas é isso aí, tem meme hoje, vamos ter coisa pra caralho pra fazer hoje, tem vários jogos. Eu queria, mano, antes de começar na real, vamos aproveitar aqui, ó. Pau, mano, ninguém vê, ninguém vai ver, ninguém, ninguém vai nem ver, ninguém vai nem ver. Eu vou finalizar o jogo que eu tinha começado ontem. Mano, é começo de live, ninguém nem vê, ninguém nem vê. Shhh, shhh. Isso aqui, ó, não tá nem contando, Ninguém vai nem ver, mano. Fica mano, mantém abafado, mantém abafado, ó, se liga. A gente vem pra cá. Ou não, porque o jogo não abre. Bom, então fica por isso mesmo. Ah tá. Cara, tinha uma chave aqui. Ah tá. Musicão, música, mano. Mano, mantém chill, fica chill, ninguém sabe. Mano, você acha que eu volto a. Eu tava pensando em fazer. voltar a fazer. Ah, eu resolvi isso aqui já. Voltar a fazer.. Aqueles 10 minutinhos de música antes de começar, de começar a live, que aí quando eu entro, tá todo mundo. O clássico, que aí eu posso deixar meia hora de música. Não sei porque parou. Sei lá, mano, porque... Porque tanto faz, às vezes, A gente precisa pegar o cara do meio, do centro. É isso. Agora tem que puxar... Até aqui. Não, assim. É isso, é isso. Beleza, agora a gente tem que puxar até aqui, ó. Ah, não, não, não. Beleza, puxou. Ué, ah, espera aí. Eu tenho que subir um desses manos aqui. Tá. Eu preciso de dois, que eu preciso puxar o cara de fora. Se eu fizer assim, Caralho, isso aqui é sacanagem, hein? Cara, vocês são muito doentes, mano. Não é possível. <risos> Para de me chamar de pai, porra! A Lorena vem depois do Reddit. A gente vai jogar depois do Reddit, pô. Mano, que puzzle difícil pra caralho esse, esse das rodinhas ali. Ele tem todo um esqueminha de, de empurrar, puxar, voltar. Um inferno. Tá. Uh... É isso aqui, é isso aqui. Puxa pra cá, puxa esse mano pra cá. Esse mano aqui tem que vir pra cá. Esse é meu foco agora, levar o de fora pra cá. Esse é meu novo objetivo. Vou uh... mantenha abafado, mano. Ninguém nem sabe, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber o que isso aqui tá acontecendo. Considera a abertura com música, mano. Shhh, ninguém sabe, ninguém sabe. Bota esse aqui assim. Ó, o do centro tá perfeito. Eu não preciso mais mexer o centro. Ah, aí é foda. Mano, que raiva desse jogo, brother. Porra! Ok, tá ótimo, tá ótimo. Peraí, peraí, peraí. Eu só tenho que tirar esse mano pra, pra algum lugar. Eu não consigo tirar pra nenhum lugar. Aqui. Não. Porra, nenhum lugar. Cadê? Tá aqui em cima. Agora foi. Eu tenho que pegar... Onde tá o fora? O fora tá aqui na esquerda. Aqui, tá, mas agora eu preciso pegar o terceiro, aqui, mas agora eu preciso pegar o do meio. Nossa, vai tomar no cu desse jogo, foda-se! Que raiva desse jogo mano, que desgraça. Uh... Tem muita coisa pra fazer hoje. Tem muita coisa pra fazer hoje, pra ficar 25 milênios num puzzle de girar coisa. Depois eu resolvo isso. Depois eu resolvo isso. Não desisti, eu resolvo outra hora. Resolvo mais tarde. Achei que ia ser mais rápido. Ah... Uh... Eu entendi a lógica, eu tenho que pegar e puxar o do meio. Mas parece que tem que usar os três. Aí tem que usar os três, eu tenho que calcular pra deixar um parado no meio, o outro no ponto e outro lá em cima. Mas, mano, vai pelo menos umas 10, umas 10 horas disso. Ah. Bora. Raios. Funde. Matar... Não, be É... Dá... Vão. A... Daga. Raios funde. Avião a si a ti a apito a -pito. a amigo é, gamer funky Wiltz... Mano, caralho. Tem We... Não, a o di. Howdy. Isso é Animal Crossing. Essa é uma água de um jogo que você pode nadar. Essa é uma água de um jogo que você pode nadar. Ou não. É, é. Porque tá... Mano, isso aqui é... Não. É Witcher... Não. É Witcher 3? Não. Half-Life. Não. Tá muito detalhado pra ser Half-Life. Mas não é muito moderno. The Last of Us, será? Não, mas não, não, não é tão bonito. Far Cry, não. É Crisis. É se beber no um caso de Hangover, não sei. Hangover. o que, que é isso mano 11 homens um segredo quase isso tinha era era Swan Black Swan Raios Fund Rural Cari Sé se, Série Gerir não tem tô maluco, porra. Uh... Tivera m Bicera, sibera, bisera. Vi bi pi piber pi pi pi biper pi pimer ri não biber justin biber deve ser isso mano você quer biper? Não é possível que seja isso. Zipper, zíper, zíper. Nice. Isso deve ser desgone. Mano, eu não sei de onde que essa música aparece no Minecraft, mas beleza. Ok, ok, aham, aham, vamos lá, vamos Deve ser disso aqui. Não, dá light. Ok, raios funde. Uh, parir. Não tem, não tem. Re. um crasco Re-ser, rever, reter, Rege regir, recer, ser reter, reter, reper, ah, outra coisa, macia Bó... Bo... Pobre. Pro... Pro... Pro... Proxy. Proli. Ma... Ma... Ma... Ma... Magia regir prego isso foi pogers que que é isso raios Isso é inglês? Gamer, Funky, Wilds. Ok, ok. <risos> Quantos <risos> são? Mano. Vamos lá. Isso aqui é mango O quê? Impossível, velho. Men manga. Ah, mangá! OK, OK. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh... Me... Mites. Beleza. L.A. He... Não. Deixa eu ver. Deixa eu tirar o Dark Mode. Ah, isso ajuda. Isso ajuda, isso ajuda. Que aí eu sei o que eu tentei e o que eu não tentei ainda. Shit! Sloth. Sloth. Beleza, beleza. Lunch. Al, aló. Al, aló. Aloft. Aloft. Larva <risos> olha esses caras. Os caras entram em choque com um raiozinho funde, mano. Inacreditável. hair hair hardy clam não clamp beleza cara mano o cara falou que isso aqui eu não consigo é, fechar isso aqui até as 18 observe observe Ah, uh... Han. Hum... Espera o quê? Hanf. Pode crer, pode crer, pode crer. Aqui a gente tem Grim Grind Grim. Não? Grime, é isso. Aqui a gente tem Light, uh, Blight, não. E agora fudeu, não sei se eu vou conseguir não. Tlight. Tlight? de Tlight? É Elite. Crude. Heal. Heal, mano. Ok. Uh. Teach. You. Su. Não. To. west si cider tá Tequi omi romi rumi Elope. Elope. E. Tenete. Poderia ser, hein? Ah, não tem como ser. Começa com E. e... En. E. Acho que eu já perdi, né? Considerando o número que falta o número que. Não, ainda dá, ainda, dá, ainda ainda ainda Senão eu posso mais errar. Clo... Clone. Deu 18 horas? É verdade, eu falei pro cara assistir. E ele tava certo, assistiu. Ah, faltam 12, é verdade. Tem um que eu não, que eu não vou acertar, mas tudo bem. Ah. Uh raw robots você quer browse Pro... prove evento, uh, Event? Church? Não. Ah, vouch. Vouch rare Per, Parill. S... Shane. Não. Snare. Apply. est ué, guest guest tem g não tem g mas é uma coisa é o est, tipo assim certo tem que ser é mas não tem g se si, eu vejo depois isso se si, Tem mais três com duas nativas. Trends não. Trend. Tá. E aí para terminar dá para ter neck assim. E faltou só qual? Esse aqui, eu não sei qual que era Crude Não, é? Não, é outro Quest, caralho, Quest, pode crer Não consegui pensar como um gamer Mas foi bom, foi bom, foi bom Bom esse, legal esse Se tivesse esse em português, seria da hora. Vídeozinho, vídeozinho. Um barbixinhas pra começar, então. Um barbixinha só pra começar. Vamos nessa. Ok. Morrer de máscara e morrer de relógio, mano. Já rolou? Já rolou já esses aí no ordem. Justo, fácil. Quase um ordem. Mas por que ela falou, então? <risos> é o relógio Venom. não. Pro público entender, bom ponto, bom ponto. É que não acho que é o relógio que falou, né? Não foi nem ela. Pera, quem que tem que morrer de... Máscara? Ela, ela que tem que morrer de máscara ou ele que tem que morrer de máscara? Quem que tem que morrer de relógio? Eu não lembro quem que tem que morrer de quê. Ele de máscara, ok, ok. Pera, mas não é ela que tem que morrer de, de, de relógio, ele vai matar ela de máscara? Eles vão trocar de morte? <risos> <risos> <laughs> <laughs> que otare <¿Qué> otar? <laughs> Ele tá tentando muito. Ele tá tentando de todo jeito, velho. Ele tinha desesperado tentando achar qualquer coisa. Ele tinha. Tipo... Mano, o Andy, olha no fundo a camada. Esse vídeo tá muito bom. O Mano, o Andy tá cantando até agora. Uh. uh, uh. Ha, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <risos> mano, mano, ficou muito trágico, ninguém consegue sair disso. <risos> mano, eu não tá nem perto de chegar num baby bife, mano. talk about it. <laughs> O Elidio era o pior dos três Ele tá sozinho, mano Eu não sei o que fazer Ele esperando, ele esperando muito, <risos> triste, emocionante, emocionante, emocionante. bom demais. mas um, não, chega, chega, chega, chega. Um de cada vez, um de cada vez. É bom guardar, é bom guardar pra quando eu for fazer outras coisas. É bom abrir com barbichas. que mais? Gente? Você vai ter coisa pra caramba assistir, né? Tá bom, mais um, chat. Mais um só, mais um. Um, enfim. Ah, tem, mano, tem um jogo novo que eles fizeram que eu nunca vi. Aparentemente, é um, eles começaram com isso agora. Frase inicial, frase final. Não sei o que significa isso, mas a gente vai descobrir. Ok, ok. Nossa. Boa sorte. Nossa, a frase final foi horrorosa, muito ruim essa frase final. What the Ha ha ha ha ha <risos> Mano, o cara do som é muito bom. O cara do som é muito bom. Vai se fuder. <risos> um caixinho, está de brincadeira. Acontecendo? o que que tá acontecendo? Como é que eles vão falar a frase final? Caralho Uber <laughs> <laughs> <laughs> Essa frase, irmão É simplesmente uma frase completamente terrível Sim <laughs> Caralho, mano. Deu. Justo, justo, justo. Bom, bom. Terminou bem, terminou bem. Nossa, é muito bom. Muito bom, muito bom. Mano, essa era uma frase impossível de justificar, eles conseguiram, mano, deu... salvaram, salvaram, bom pra caralho, chega, chega, chega, chega, chega, chega. vamos fazer outra coisa, tem mais coisa pra fazer hoje, o que que eu fiz aqui? Ah, mano, é 6 e meia já, já dá pra abrir o Reddit já. já, já dá pra ir ver uns memes, mas tá, a gente vê mais um, depois a gente vê mais um. Tipo um cafezinho. Ah é e hoje pô hoje é o primeiro dia atenção hoje é o primeiro dia já valendo a competição do, do, do competição não né o nosso o nosso novo subcompetição do Reddit onde o melhor Reddit autoral do do o melhor meme autoral do Reddit de hoje ganha VIP e se já for VIP ganha um jogo. Deixa eu tacar em novo aqui. Agora segurei, vou pegar um café e a gente vê os memes. Pera o que? Calma aí. Não entendi. Não entendi. Não não sei que, não, peraí. Já volto. Bora! Vamos de memes, domingão. Memezinhos. Da rapaziada. Deixa eu só agir Pronto, tá mais. Tá aí, pronto, perfeito, vambora. Ah, só verdade? Selbit, raios, funde, zero, Oregano pinto. Agora tem como escrever zero, Oregano e pinto. Ah, não, é o zero. Entendi. Eu te... Eu te, eu te entendi. Ai. Ai. <risos> Nossa, o barulhinho foi muito triste, o barulhinho foi muito triste. Essa cena foi poggers. <risos> clássico, clássico. Opa, uh, ele tava esperto? Caralho, React Time de 0.5ms, né? Pô, mano, eu que jogar... Vou ter que jogar CS. Tá maluco. Flare novo pra custo... o quê? Ah, pra você editar no seu Reddit. Entendi, entendi. Notícias de hoje. o que, que... isso não é... isso é real